Estou aqui mais uma vez e, como você pode ver, eu vou falar sobre animação. Então, o, o que eu quero mostrar hoje é como fazer essa técnica né, de você poder criar uma mesa de luz para poder, uh, obviamente, uma mesa de luz digital para você poder criar as suas animações. O Flash e alguns programas específicos de animação eles têm essa opção, mas o Photoshop, por exemplo, muita gente não sabe que ele também tem então, e também fica um pouco escondida. Então, para quem não conhece o princípio de animação, a técnica de, de, de, de luz traseira, né, que é o que essa mesa aqui faz, ela ilumina o papel e você pode botar um papel por cima do outro, então você consegue ver a imagem, uh, você pode ver duas imagens sobrepostas e com isso você pode, então, ir uh, animando, ou seja, desenhando e fazendo as modificações necessárias e com isso você consegue ter a, ter a noção dessa fluidez da sua animação. Então é isso que esse vídeo está mostrando. Então repara que ela fez o primeiro desenho, ela botou uma outra folha por cima. E como a mesa ajuda o papel a ficar transparente, ela pode desenhar aqui então a diferença que ela queria é? no olho, na orelha. E com isso você tem essa noção do quanto a sua animação está ficando fluida. Mas vamos então para o Photoshop. No Photoshop, a primeira coisa que eu vou fazer então é criar um arquivo novo. Né? Então eu posso usar File, New. E repara que eu estou usando aqui essa opção de vídeo. Estou usando a opção de filme e vídeo, simplesmente porque ele me cria guias. Mas mesmo criando filme, para quem está acostumado né, a trabalhar com animação, trabalhar com filme, tem essa questão de frames por segundo. Né? Aqui na cenário inicial o Photoshop não pergunta nada disso. Então eu dou OK, ele abre a minha janela. E por que eu escolhi a opção de, de filme? Porque ele me dá essas guias aqui, e essas guias podem me ajudar para alguma coisa. Eu posso criar guias, eu posso deletar guias, e... Quem está acostumado com Photoshop, depois em quem quiser olhar em outras aulas, vai descobrir como criar essas guias. É realmente muito fácil fazer isso. Mas como eu estou focado aqui bastante na parte da animação, eu vou passar direto para isso. O importante aqui é o seguinte. O padrão do Photoshop é isso aqui. né? Quando eu desenho alguma coisa, sempre que eu chego perto dessas guias, essas guias grudam o, o meu mouse ali dentro e acaba ficando essa linha reta. Então a primeira coisa que eu vou fazer é desabilitar essa opção de Snap. E desabilitando o Snap, então eu posso fazer o meu desenho em qualquer lugar da minha janela e ele nunca vai ficar reto, sempre vai ficar mais solto então vou jogar isso aqui fora e vou abrir minhas camadas se eu tenho minhas camadas normais repara que eu não tenho muito o que fazer, né? se eu fizer um desenho aqui dentro eu tenho que fazer outro ali dentro, então assim, isso não cria uma animação para mim então o que eu tenho que fazer, a primeira coisa que eu tenho que fazer é abrir a timeline então aqui embaixo no meu já tem a opção de timeline se você não tiver nessa opção, se você não conseguir enxergar essa opção aqui, eu vou em Window, Timeline. Clicando aqui, ele expande e eu vejo a timeline então. Ou pelo menos o campo onde vai entrar a timeline. O Photoshop tem duas opções de animação. A primeira é essa Video Timeline e a segunda é a Frame Animation Timeline. Aí o engraçado é, né? A gente vai criar uma animação frame a frame, porque é esse o princípio que a gente está usando aqui dentro. E por isso muita gente acredita que eu usaria esse frame animation. Mas esse frame animation é simplesmente um, é mais voltado como se fosse um GIF animado, uma coisa assim. Óbvio, você pode usar um GIF usando qualquer uma das duas versões. Mas eu acho estranho o modo dele trabalhar. E pra gente não vai funcionar tão bem. Então eu vou criar aqui então uma vídeo timeline. Você pode criar por aqui, ou você pode ir em Layer, Video Layer, e vai criar uma nova Video Layer aqui também. Então eu vou clicar aqui, aqui embaixo. E repare que ele já criou para mim, então, o meu track de vídeo, onde eu posso botar, então, os meus desenhos. Se eu der o zoom aqui, eu consigo ver que a minha opção, né, o, meu, o meu Photoshop, já está em frames, está numerado em frames. O padrão do Photoshop não é esse. O padrão do Photoshop é, deixa eu entrar aqui, Panel Options, e o padrão do Photoshop é Time Code. Se você não faz sentido o Code, normalmente para quem está animando não faz sentido o Time Code, muda para Frame Number, vai ficar igualzinho como está aqui a segunda coisa importante de fazer é o photoshop ele vem por padrão com 29,97 isso normalmente para o pessoal de animação não é bom então o que você tem que fazer é entrar aqui dentro também nessa opção e pedir para trocar o, o, o, o frame rate da timeline nesse caso eu vou usar 12 aí você pergunta né, então por que você está trocando isso agora? porque se eu fizer, se eu fizer a minha, os meus desenhos em 30 frames e depois, tudo pronto, mudar para 12, ele vai estragar todo o fluxo da animação. Então, é, o ideal é que você escolha antes e depois, você, na hora de fazer o render, né, na hora de fazer o export, você escolha se você quer fazer alguma alteração. Mas, a princípio, é isso que eu vou fazer. Como eu não sou animador, muito menos ilustrador, eu vou, então, roubar um pouquinho. Para roubar, eu vou usar nada mais, nada menos do que o material que vem desse livro aqui. Então, o Animator Survival Kit é, um, é praticamente a bíblia de animação, todo mundo que trabalha com ilustração, todo mundo que trabalha com animação conhece esse livro, pelo menos deveria conhecer. Então, se você jogar esse nome aqui no Google, tem uma, um monte de opções, né, tem várias referências. Eu vou usar a mais simples dela justamente para ilustrar esse princípio. Então, eu tenho aqui essas bolinhas que representam ah, uma animação, né, que é uma técnica que ele usa de é um pouco de física, um pouco de stretch, onde a bolinha amassa quando ela comprime aqui embaixo, e ela estica um pouquinho durante o caminho, e é o suficiente para a gente mostrar o que a gente quer. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou criar uma camada nova, vou botar ela por baixo, e vou então aqui colar o meu desenho. Uma vez colado o meu desenho, ele está aqui, eu vou aumentar ele para a gente poder conseguir ver melhor e pronto aí repara que eu tenho minha camada aqui que não é nada posso jogar ela fora se eu quiser e vou criar então um layer aliás ah, vou bloquear essa camada né, porque eu não vou fazer mais nada nela e vou lá criar o meu video layer então criei criei o meu video layer repara que ele fica transparente por cima desse aqui óbvio que se eu quiser eu posso voltar aqui reduzir a opacidade né, poder ajudar no hora do desenho E vou então trabalhar o tempo todo No meu vídeo layer Se eu quiser dar um nome aqui Para esse vídeo layer eu posso Então o que eu sei tá, ficar bem distinto Então nada mais que eu, eu preciso fazer mais nada Do que animando, certo? Então eu vou dar um zoom ali Vou fazer uma bolinha Também não repara se estiver muito tortinha Mas é isso aí Aí eu quero fazer o frame 2 Frame 2 eu venho para o próximo frame Mas aí Calma aí, sumiu. O que, que eu preciso fazer agora, então? Essa aqui é a mágica, né? essa aqui é a grande uh, opção que eu tenho aqui disponível no Photoshop. Eu tenho a opção de Onion Skin. Então, se eu habilitar Onion Skin, ele me mostra o que eu tinha no frame anterior. Então, obviamente, imagina que se eu não tiver essa minha guia layer aqui de baixo, eu posso, então, visualizar como estava a minha bola no frame anterior. Então, com isso, eu consigo ir animando. Então, vou deixar minha referência aqui embaixo vou desenhar o próximo frame, aí ando mais um, e desenho o frame, ando mais um, e repara que ele está sempre mostrando o meu frame anterior, então digamos que eu desenhei isso aqui sem essa referência, então é isso aqui que eu teria, e repara também que por padrão o Photoshop ele coloca o frame anterior e o frame posterior. Se você não quiser isso, também tem que alterar. Eu venho no Settings, de Onion Skin, e digo aqui para ele quantos frames antes eu quero, quantos frames depois eu quero. Eu costumo usar zero, então eu tenho OK. Então pronto, eu vejo só o frame anterior. Então eu sei da onde eu vim e para onde eu estou indo. Eu vou desenhar aqui na, na mão. Então eu vou continuar com o meu desenho, fazer isso bem rápido, para você não perder muito tempo. Então aqui eu vejo que eu tenho meu desenho já no frame. Vou para o próximo 4 desenhar. Então pronto, uma vez que eu fiz o desenho inteiro, eu posso apagar aqui então esse meu layer de referência. E se eu olhar agora a minha animação como ela ficou, vou tirar um pouco do meu zoom aqui, eu vou definir que esse é o meu último frame, então repara que aqui é o meu último frame eu venho aqui e delimito a minha animação até aqui e se eu vier e der um play é exatamente isso que eu tenho então eu estou visualizando ele como eu o onion um skin então repare que eu vejo o frame anterior óbvio se eu quiser um rastro maior eu posso vir no meu settings do layer skin aí coloco o que eu quero ver do programa, por exemplo, 3 frames isso não rendera, ok? isso só é só para poder visualizar, ajudar na, na animação então é isso que eu tenho. Eu tenho pronto. Depois disso pronto. Eu posso obviamente. Vim aqui no file. Exportar. E eu posso exportar ele. Como. Render vídeo. Então pronto. Aqui dentro eu posso exportar o meu vídeo. Com a minha animação. Então é isso. Obrigado por assistir. E até a próxima.